E hey aí, manos, hoje eu tô trazendo pra vocês uma treta insana que aconteceu em Tissi, então assiste aí que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, tá bom? A gente matou três caras de um dos maiores clãs do servidor, tá? Um clã gigante muito forte, são players muito bons e essa treta foi insana e demorou muito tempo, o que só prova o nível de qualidade dos caras lá. Então assistam o vídeo aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, se inscrevam no canal aqui embaixo e comentem o que acharam. Valeu! Ele agrou, Ou o zumbi agrou. O zumbi correndo. É. Pera aí. mas aí, Tu tá muito longe, cara. Pera aí. Ô, ô, Rony, ô, Rony. Pera aí, cara. Fica paradinho, fica paradinho. Não tá a grana em você. Não, não tá a grana em mim, que ele correu pro outro lado, viado. Ah, tá. O zumbi em mim. Tá, pera aí então, peraí aí. Então tem magrão. Eu tô descendo. Não, ele correu, sabe? Igual o doido. Aí, Opa, ó. tiro, tiro, tiro. tiro. Nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar aqui. Não corre pra cá. Deixa Vou correndo. Deixa a gente correr, tentar não. ter visual. Deixa a gente tentar ter visual do magrão. Uhum. Tá vendo alguma coisa? Opa, vi, passou é. na tua direita aí. O... Ele tá na direita das, das tendas aqui, da nossa direção pra ele. Tá aqui, tá aqui na minha frente. É, tá, mano, Tem dois, tem morri, dois. Mano, morri. Tá além a tenda que eu tava. Tá um monte de zumbi lá neles. Vamos deixar calma, calma, aqui, eles não, não ruxa. É, eles vão, aqui, eles vão vir aqui, eles vão vir aqui. Foi um ali, ó. Atiraram em ti? Ah, eu matei, matei um. Peraí que eu preciso ter sangue frio agora, cruzado, peraí. Beleza, só tem mais um. Eu matei um que tava com a sua aí. Na minha marcação, o que tava ali eu matei. Ah, é, você tá comigo aqui. Estou vendo um zumbi. Tá, silêncio, cruzado. Beleza, eu pensei que tu tinha morrido cara, ali apareceu que foi morto, tá ligado? Não, eu, eu matei maluco. o cara. Beleza, os malucos do Sazma. Vixi. É, não Ixi. sei o que a gente faz, mano. Se matou o que tava com o Ruslan, né? Foi, foi. Eu vou ver quantos foi. tem online, tá? Aham. Uhum. Dois. Três, quatro. Cinco, seis. É, é isso. E esses malucos são experientes. Ele pode Bastante. ter chamado mais gente, cara, eu não sei o que, que tu quer fazer, a gente tem que tomar uma atitude aqui Ele pode estar vindo mais vou gente Vou só tentar cá. lutear ele ali e não sai vazio. Não, não, eu acho melhor, tu é melhor de mira do que eu, eu vou tá? Beleza Eu vou só subir aí e te deixar a minha M16, pera aí Eu não tô, tô em cima não, tô no primeiro andar Tá, beleza Aqui ó, tá aqui atrás aqui minha M16 Beleza Eu vou deixar a minha, bom, minha M16 só, né, e esse pentezinho aqui de K101 Beleza, tô indo. Pega a visão, pega a visual que eu vou puxar. Eu acho tá que eles estão pela direita, eu acho que ele tá pela direita, tá? É o que eu acho. Eu acho que tá pela esquerda, mas de boa. Então tá, não, não. Então pode os... ir, pode vou, ir. Vou correr, vou correr. Tá correndo, vai em zigue-zague. Se ele me der tiro eu escuto. Volta aí aí. Beleza. Beleza, calma aí. Tá aqui teu corpo. Esse é o corpo do né? Aham. Na marcação do lado é o corpo do cara Tá, peraí, eu acho agora. que Tá, só se assim. qualquer coisa eu te aviso Opa, tô ouvindo passo Mas Tô ouvindo, ouvindo não? passo Tô ouvindo passo, sempre sem certeza, passo baixinho Beleza Não tenho visão de nada ainda Minha direita da tenda aqui, da tua direção pra cá Beleza Pode ser zumbi, pode ser zumbi eu Ouvi um grunhido de zumbi agora Cara, Mas... daqui eu não tô vendo nada Beleza Eu tenho Beleza. visão total da, da sua direita aí Da minha direita Beleza, a tua marcação Ah, é já vi, cardo. já vi, já vi, já vi É ele? É, é, é. Tá, eu ruxo nele tu atira ou tu atira? eu espero ter o tiro e eu rusho? Não, calma Ele tá lá, tá lá atrás Marca, marcou? Eu já marquei Tá, ele atirou eu... em mim Ele atirou em mim Eu Não me pegou, tá, não pegou Atira, tu consegue atirar nele e eu rusho? Se tu acertar um tiro Eu ruxo nele pra finalizar Calma, tô tentando aí, ele ver virou. ele O zumbi calma, calma, foi tá nele, o zumbi foi nele Ele tá no meio do mato lá, tá. nessa direção Beleza Vou esperar a tua confirmação, viu Já é confirmado, tá tô vendo aí O zumbi foi lá atrás dele Vai luteando o cara aí, vai luteando o cara aí Não, já lutei o, o Ruslan aqui Ai, atirou em mim de novo, cara eu Foi eu foi, eu, foi eu, foi eu que tirei nele Posso puxar nele, onde ele tá, a marca? Não, é, lutei, lutei ali, ó, na marca do Ruslan Aí qual é a senha da base? Boa Ah, eu travei cara, aqui em... em agachado Deu, beleza Caralho, como é que eu errei esse tiro, velho? Tá onde ele tá? Tu tem visual dele? Não mais, mas então, pode terminar de lutear Pode, posso. pode, pode pode. Eu acho que vai dar merda Ele tá muito pro mato, vai, tem que ser rápido Não, cara, não é. tá aqui, o Ruslan não mata esse cara. Não tá na marca do Ruslan ah, eu matei ele por aí, cara Tô ouvindo o passo Tô ouvindo o passo 100% Calma O passo tu que você ouviu do... de um Tá, tu, tu tem visual da minha direita, né? Então eu vou deixar minhas é. costas aqui e vou cuidar só a frente Jogou granada Lá, lá onde tu tava, ele tá perto em então mim. Então tem mais de um Ó, oh, ele tá indo aí, ele tá ruxando, ó. Ele tá Deixa, eu Deixa eu ruxar. Te... Tá Calma. Eles estão de preto, tá? Tem mais um? Tem um que eu vi só. Ele passou na frente aí e voltou pro mato, tá ligado? Aham. Uhum. Acho que ele não sabe que eu tô aqui, cara. Eu acho que ele não sabe que eu tô aqui. Eu acho que Não. Eu eu vai ele vai atacar outra granada. Tá, a hora que ele for atacar outra granada eu vou puxar lá nele. A hora que eu vi ele ali eu, eu vou puxar lá nele. Ele tá comendo aqui, cara. Tá comendo aqui. Tá louco pra te pegar. Puxou a arma. Ele tá onde? Na tua direita ou na tua esquerda aí? Na minha direita. Olhando pra na mim. Frente, na frente do prédio? Tá na, esquerda, tá na tua esquerda. Na tua direita, na tua direita, perdão. Tá na tua direita na frente sim, do prédio? Sim, sim. Ele passou correndo aí e voltou. Espera. São dois, eu acho, hein. Ó, oh, ele tá indo, ele tá indo. Beleza. Ele tá in... Entrou. Vou Subiu. Correr. Subiu. Tá. Matei. Boa. Caralho. Boa, tô vendo aqui, não tem mais ninguém. É o Fica Enzo. Fica de olho. Caralho, gente, matou o sas velho. Tô de olho aqui Achei uma cara. caça em um. Boa, um. <risos> Amor demais. Cara, bom bazar aqui, mano Pegar esse loot desse bom. cara aí eu vou pegar do outro ali Tá na tua marcação? Tá Tá, vou pegar o loot do outro cara Não, A, E, é K, dois kits de couro a... Enxofre, rádio Ruslan, aonde que tu matou o cara mais ou menos? Só dita pra mim assim Foi eu que matei, tá Não. Opa, eu tô escutando o Já Tem mais uma grão aí então tem mais dois. Puta merda. Tô bem na. bem. bem. Pera aí. Não tô tendo visual de nada, hein. Nossa, a cara tá do todo. Foi, foi eu, foi eu. Foi eu. Foi tu? Foi não, agora foi não vou fazer o seguinte, eu vou pegar a esquerda pelo muro aqui e vou tentar pegar a negativa deles. Vai ter que ser. Calma que eles estão vindo em mim. Beleza. Tudo Acho tudo que eles não sabem de você. É exatamente, por isso que eu quero pegar a negativa deles. tô correndo aqui. Tem um no Caraca. mar, parece. Tu vê como eles são espertos, cara. Mandaram dois só, aí não conseguiram dar conta. e agora tá indo resto, tá ligado? Puxou o pino da granada. Peraí. Tá, os dois aqui, tá. Os dois tá, aqui. Tá, eu tô, eu tô por trás do muro aqui, tá. Então, então tô de cover por aí. Calma, cara, tô dando uma baita volta pra tentar pegar negativa desse magrão, pera aí. Tá. Beleza. Entrei, entrei aqui agora. Tá, calma. os dois. Eles estão no segundo andar, todos os dois. Ai, puta que pariu, Calma, calma, relaxa. Calma, vou deitar aqui pra pegar o visual do prédio. Deitei aqui, tem o visual do prédio. Mas pelas costas, tá? Tá aí, tô vendo ele atrás do prédio. Parece que tem. A hora três. que ele parar, ele toma. A hora que ele parar, ele toma. Beleza. Perdi o visual dele. Tem magrão aqui. Me viro. Matei. Linda, linda. Calma, calma, calma. chiu, chiu. Tem mais. Tá, tô dando a volta aqui pro trás. Tem mais dois. Tô trocando de posição, porque entreguei a minha posição, caralho Cara, esses malucos são muito experientes mano Nossa Foi eu, foi eu Beleza, tô só trocando de posição porque eu só tenho um pente de AK Nossa, dei um sprayzão lindo nele, velho O cara só desmaiou ali, fui lá e finalizei ele, rapidão Boa Tô trocando de posição de novo Vou voltar lá pra posição inicial Parece que aqui só tem zumbi A não ser que tá bem quietinho Cara, eu vi um magrão só Aí, ó Foi eu, foi eu que atirei Tá, eu vi um magrão só, tá Foi o que eu vi Foi o magrão que deu a volta por trás Aí ele tava perto de mim Aí eu cheguei nele e matei ele, tá ligado? Aham uhum. Tá cara, espirrando, meu... tá espirrando aqui, tá aqui Nossa, mano Tem mais magrão, tá? Tem mais magrão ainda Beleza Eu vou tentar pegar a posição agora pelo outro lado aqui, mano Deixar esses caras em choque Ele vai... <risos> não, ele Calma, ele tá do meu lado Beleza, beleza Tá, só que pode ter mais Eu acho que tem mais um ainda, cara Tá, se tu vê que os magrão foram atrás de ti, eu vou nesse corpo aqui, tá ligado? Tranquilo. Eu, eu tô com 10 munições de AK, eu preciso realmente tentar pegar a munição de AK dele, tá ligado? Qual que é a sua munição? É a, a, a de AK, tá ligado? AK normal. AK74. 545? 545. Ah, eu 545. Tá, eu vou eu vou ali no corpo do cara, eu acho. Eu não tô vendo ninguém aqui mais, eu vou tentar eu marcar Eu não tô vendo ninguém mais, cara. Pá, cara, daqui a pouco esses caras tão mais esperto que a gente, tá ligado? Então esperando é, gente... É, isso eu tô pensando. Vou fazer o seguinte, eu vou lutear esse cara que eu matei aqui agora, que era o caçador E tu só lutei o Enzo, que tá aí dentro aí, vambora, vambora vamos vazar, tá ligado? Beleza, só beleza. Que tá cheio de zumbi aqui Beleza, beleza, só tenta vazar, só tenta vazar Eu tô indo nesse cara aqui agora Esse caçador do Sasuke, cara, ele tava em outro clã, tá ligado? Eu não tô entendendo nada Mas onde que você viu que ele tava em outro clã? Ué, que ele comentou um negócio lá e tava com, o, com a tag de outro clã Tô no corpo do, dele aqui. Beleza, eu tô tô vindo aqui por cima aqui tentando ir no corpo desse cara que matei. Só que eu não tô achando, tá ligado? Eu preciso primeiro achar o visual da casa aqui. Eu por aqui. Podemos só o melhor clã. Tá, tô o cara. Qual que eu matei? Meu Deus, uma A Não, o que eu matei? O que eu matei? Uma aqui. Vou deixar essa CR. Só vou retirar o carregador dela. O silenciador. E o Scope. Ah, uma Tundra. <risos> munição pra caralho. Ah, epinefrina. Oh, vou sair correndo munição. aqui. Tá, vou pegar munição aqui, os caras estão sem nada. Só larga, só larga correndo com isso Vamos sei. ver se eu vou escutar a tira. Eu vou vir ver, achar o cara que eu matei aqui. Bom, beleza, é isso aí. tô vazante, tá? É isso aí. Achei, o cara tava de guile Caralho cara, boa demais boa, matou. Ah, eu destruí o cara, ghillie consegui, dele que 3, 4, foi isso? Eu matei 1, é. matou três, velho, caralho Eu destruí cara. o guile dele Tá cara, vamos vazante, vamos vazante pra minha marca ela pegar meu xilu, vamos vazar aqui As armas dele estão silenciada, velho <risos> Que loucura Nossa, você perdeu o pvp aqui, nós matamos melhor magrão aqui magrão aqui o quê? é tu? É tu, caralho É eu, caralho? Cara. Nossa, que susto Vamos vazar é. o Coyote? É lógico, passa no nosso lógico. loot aí, vambora. Opa, eu escutei tiro, tá atirando em mim. Ah, da onde? Me viu também. Eu acho que a gente só vaza. Só vaza. Pega o loot não. Beleza, só vaza. De qual lado tu acha que foi? Porque eu eu posso acho tá que foi das minhas pra... costas. Tá, porque eu posso estar tá correndo pra eles, né? Só vaza. Beleza. Tinha mais um magrão, sim. Olha só, tem um, tem uma marcação minha que tá com a minha mochila, Eu vou ter que ir lá ver, tá ligado? Tu me dá um cover de sniper de longe Ai mano, é muito pra dentro, velho 100% de certeza que uma ground atirou em né? 100% Absoluto Absoluto Tô indo pra árvore que tá minha mochila Beleza oh. Acharam minha mochila Sério? Sério. Ihhhh. Hum. Bom, tá, vambora. Ah, a gente tá recuperou com a tudo. A tava com a comida, a comida que eu achei nos corpos deles era a nossa comida. É. Eu também tá, achei. Mas eu tô sem mochila, eu tô